Que toda cagada, toda errada E hoje eu decidi vlogar pra vocês Porque hoje é dia de evento Hoje tem evento da FHits aqui em Porto Alegre E eu vou Então eu vou mostrar pra vocês Meu dia de blogueirinha universitária Porque eu vou no evento depois eu tenho que ir direto pra aula Então vocês vão comigo E hoje Ontem foi o dia em que eu descobri que a gente tem. Ontem? Ontem, ontem. Foi o dia que eu descobri que a gente tem 200 inscritos já. E aí eu aproveitei pra já fazer o vídeo junto. Já fazendo mil coisas. E agora eu acabei de acordar, eu tô esperando pra ir tomar banho. E eu fiz meu cabelo ontem. Eu gosto de lavar um dia antes. De, de fato ter que sair. Que aí ele não fica elétrico, sabe? Ele meio que já assenta, já acostuma Então, cabelo... Ai, soluço. Então, cabelo eu já fiz. Só tem que ir agora tomar banho e botar roupa. Hoje, eu nem falei. Mas hoje é dia... Eu nem sei. Vamos ver. Hoje é dia... 19... E agora são 10 horas, então eu tenho 19, 19, 10, eu tenho 4 horas ainda pra me arrumar e sair de casa. Eu peguei a câmera pra mostrar melhor pra vocês o que, que eu tô fazendo. Eu não sei que roupa usar. Então eu separei duas coisas, duas peças, eu odeio falar isso, mas dois looks que eu usaria. E aí agora eu tô olhando no Pinterest mais ou menos como montar eles pra ficar mais bonitinho e não ficar com cara de tipo, tô indo na esquina, entendeu? Embora eu esteja, mas porque o shopping é muito perto da minha casa. Então... Eu normalmente, uma situação para ir no shopping, usaria uma baby look ou uma camiseta, calça jeans e sapatilha. Com... e levaria o casaco junto porque lá na faculdade é frio. Mas eu sei que vai dar todo mundo bem arrumadinho. E aí eu vou ficar sentindo muito peixinho fora d'água. Então eu estou tentando, me esforçando muito para fazer um look legal. E eu não quero gastar a bateria do celular, por isso que eu estou usando a câmera e não o celular. Mas vamos lá. Aí você vai assim, ah, você tem um monte de roupa. Sim, eu tenho bastante roupa. Mas eu tenho sim. Por exemplo, eu podia ir de saia longa e jaqueta, mas aí eu não tenho o sapato. Eu teria que ir de rasteirinha e tá frio. Então, corta. Eu, tenho, eu queria ou uma sapatilha bonitinha ou uma botinha pra ficar legal na ah. composição. Aí eu podia. Eu, um dos looks aí de calça jeans. Agora, na né, Que eu vi aqui, eu tenho como fazer igual. O coturno preto, uma camisa e daí isso aqui eu não tenho a jaqueta. Entendeu? Porque eu tenho aula de noite, então vai estar frio. E aí eu não tenho jaqueta. Eu vou ter que usar mesmo mesma que eu já uso 50 mil vezes, que eu não aguento mais. O uh, que mais? Tem a jaqueta jeans. Que aí eu iria de calça azul. Jaqueta, a blusa, bem Se ela tiver aí, ou a azul. E uma jaqueta... Jeans escura. Não chega a ser preto, mas é um jeans escuro. E aí, pode ser que fique legal. Eu vou montar aqui os looks, vou mostrar pra vocês eles montados em cima da cama. E aí eu vou decidir qual que eu quero, porque olhando assim, eu não vou decidir nunca, eu vou ficar aqui o resto do dia assim. Mudança de planos, eu sou a louca das mudanças. Né? Uh, eu não tenho sapato, ou apenas não tenho. E aí eu fui pegar as coisas pra montar o look E descobri que o Coturno não está em casa Que a camisa preta também não está em casa E o que me restou foi a calça jeans normal azul A camisa branca E a jaqueta de sempre E a bolsa que tá ali Então é assim que eu vou não queria, mas é. Ai, gente. Que saco isso. Chateada, eu queria tanto usar esse look. Ai, e no pé eu vou de sapatilha. Eu comprei há pouco uma sapatilha coral. E aí eu vou com ela. Uma chateada porque eu queria ter a bota pra usar e eu não tenho. Minha mãe vindo, óbvio. Cabeça. Cadê, Cadê? Que? Ah, Não tinha algum banho? Minha mãe é a melhor pessoa. Ela foi lá ver se a camisa preta tá passada. Aí eu vou em camisa preta. É que eu tenho roupas que eu já usei muito e tipo, eu não aguento mais elas. A camisa branca é uma delas, eu usava muito ano passado pra ir trabalhar, pra ir pra aula. Então, ai, eu não suporto mais nem olhar pra ela. E a sapatilha é coral, então não tinha como eu ir com uma blusa bordô, por exemplo. Tinha que ser uma blusa mais neutra pra sapatilha. E a minha mãe disse que vai ver, ai que emoção. E ainda assim eu tô enchendo o saco dela, porque eu quero uma bota. Não pra hoje, óbvio, mas planos futuros eu quero essa bota, eu tô enchendo o saco. E eu, eu fico muito brava quando eu não consigo achar a roupa que eu quero usar. Porque, cara, eu quero usar, entendeu? Quando eu quero usar, que eu me esforço pra usar, eu não acho a roupa. Quando eu não tô afim de usar e eu tô afim de sair de calça jeans, camisa e tênis... Todo mundo mexe o saco porque eu tô sempre de fazendo com as minhas ET tênis. Então. Uh. Gente, eu nem falei depois que eu saí de casa mais Mas eu tô aqui, ó Larissa, né? Isso o teu blog É... Larica muito bem é. E a gente tá aqui perdida dentro do shopping procurando o pessoal Porque a gente acha que já começou E a gente não tá ligada de onde é que eles estão Achamos <risos> Tô aqui no Daniel Cassim E as, as meninas estão escolhendo o look lá E a gente veio aqui ver... Tem muita peça linda, gente, depois eu vou mostrar algumas coisas pra vocês. <risos> drama da botinha de hoje tinha... Tem essa aqui que eu gostei muito. Ela tem o saltão bloco, que provavelmente não vai me dar dor nas costas. E eu gostei dessa aqui, ó. Olha que linda. Bem discreta, só com umas franjinhas do lado. Aí vocês sabem que eu tô. que eu fico tremendo nos vlogs, né? Vocês já sabem disso. Olha esse sapato. Meu sapato de formatura. Ah. Vou acabar com um, um sapato sei. desse. Ah, gente, esse sapato é lindo. É maravilhoso. Não é? Tô e apaixonada? E tem cara de super confortável com Sim, esse salto. Sim, né? com esse salto bloco, né? Eu tô apaixonada. E o preço, ó. É, então tá caro, né? Muito bom. Ah, ah, a Cris, gente. Oiê. <risos> Olha, Olha que é lindo, pessoas. Olha que coisa. Mais Maravilhoso. Olha que linda. Arraso. Que arraso. Que arraso, meninas. Vai lá, ó. lá, ó. que Olha a quantidade de gente envolvida. Pra tirar uma foto, vocês acham que é fácil fazer foto de Instagram? É aqui na Pandora, no Barra. E vocês sabem que eu sou apaixonada por prata, né? Então eu tô enlouquecendo aqui. E eu vou mostrar algumas coisinhas pra vocês. Gente, olha esses anéis. E o melhor é do meu tamanho. Ai, que massa. Olha de sorrindo na minha cara. Eu dou risada porque, gente, eu amo influenciar as pessoas, sério. Ainda mais quando eu não sei que, tipo, tem coisas boas e de qualidade. <risos> Vocês sabem que o meu drama é pra escolher anel Que nunca cabe nos meus dedos Acabou Acabou Agora, agora eu vou vir aqui só da Ju, uh. ó Pandora Adel. funcionando Não Enche meus dedos Enche meus dedos Vamos fazer uma coleção aqui Olha só, ó, Elas estão me influenciando Tem Yang Ai meu Deus Essa aqui é, Essa é a Pandora Essence, Essence. Que ela é Olha aqui que linda Que é a Pandora normal a nossa é na facendora tradicional, é Robbins, né? Uhum. Aí a essência é de sentimentos Aí cada charme representa um sentimento Daí ele tem do ladinho, assim, escrito Ai, gente". meu Deus, eu não, quero uma de cada E os coloridos? aqui. Ah, deixa eu botar aqui, ó Branco, Olha, esses lindo, dois aqui, lindo. ó. Olha esse branco, gente. Que surreal. Olha. Deixa eu pegar o Ai, mano. Meio. Olha. Mais o branco. Meu Deus. Gente, olha essa foto! Que linda! Eu espero que seja dando pra ver direitinho! Eu amei ela! A gente tá na Schultz! E eu tô apaixonada! Você sabe que eu tô é louca das botas, né? Ai, olha ali! Olha essa! Essa aqui é a minha amiga Yamaha! Essa aqui ia ser é incrível! Essa aqui! Que lindo! Sei que eu amei as Café, água, uma água Uma água, Ai, uma água eu quero <risos> Olha essa bolsa com pets. Que linda Olha essa aqui, que maravilhosa Que riqueza Eu deixar registrado Que ela é ser da minha falência, entendeu Sim, Que é tudo culpa já. dela, porque ela me leva nas lojas E me faz querer gastar Sim, ó a gente é muito chat. A gente é muito chat. A gente não é muito... vai é muito... é muito... é tirar foto com a Juca de Tatal. E com a Vanessa, de com a mão de Vanessa muito. Oh. da Sephora de Iguatemi, eu entrei na loja com o um Ai, que chique! Tipo, maravilhoso! Sério, o banquinho tem os... Ai, cadê? Tá ali. E a gente tá num desse. Beijo! Sente. Gente, vocês não tem noção. O feed mais bonito do Instagram tá aqui do meu lado. Ai, Oi, meninas! <risos> Assim, é, a gente se segue no. Deixa eu pegar, tirar a bolsa da. Já ah, tá aqui no chico. É, não. não, não. seguro mesmo. É, a gente se segue, começou o caixa agora no grupo do WhatsApp. Sim, das e... minhas seguidoras lá no Insta. Sim, aí agora eu sei cheguei... quem é a fã do Instagram. Sim, sou eu. Ah, Ai, mas tá que legal, bom, né? Sim, eu, assim, eu... eu, eu, eu. continuar vlogando, mas eu acho que eu tenho bastante conteúdo lá do evento. Eu já tô em casa, agora deve ser... Que horas são? a so, Gente, pra meia-noite. Eu tive aula, só que não ia filmar na faculdade, porque eu não sou o cara de pau nesse ponto ainda. Então... Agora eu vou dormir. O meu dia acabou, já tirei maquiagem, já lavei o rosto. Agora chegou a hora de dar tchau. Eu espero que vocês tenham curtido ver esse dia de blogueirinha. Eu conheci muita gente, eu encontrei muitas blogueiras que eu admiro. Eu bombardeei o Instagram de foto. E... É muito legal participar desse tipo de evento. E aí tu fala para as pessoas, tipo... Ai, olha só... Eu sou do blog, eu faço unha, eu posto sobre unhas, eu penso assim, eu já vi as tuas unhas, eu já vi o teu Instagram, é muito legal, é muito gostoso, é uma sensação muito boa, é realmente gratificante, parece que teu trabalho tá dando resultado aos pouquinhos, tá, eu tô colhendo, tá sendo muito legal, queria agradecer muito a todo mundo, foi muito legal comigo a todas as meninas que tiraram foto foram super queridas que apareceram aqui no vlog a todas as atendentes das lojas que foram super legais também, que mostraram tudo que explicaram, que conversaram sem sem, sem igual e mandar beijo pra Ju da Pandora e assim Sério, eu tô boba. Eu não consigo nem falar então Eu ainda não assimilei tudo. Sério. Vocês não têm noção da minha felicidade. No meu estado é que eu tô realmente cansada. Mas... Sério. Obrigada. Obrigada, FGITS. Obrigada, Barra. Parabéns pelo evento maravilhoso. Espero que tenham outros. E que eu possa participar deles de novo. A gente se vê aqui no próximo vídeo. Um beijo. E até. Tchau.